Moraes acusa a Jovem Pan de ser braço de partido político. Vamos recapitular as coisas aqui. A Jovem Pan demitiu quase todos os seus jornalistas. Lá, antes do segundo turno, algumas pessoas ainda falaram não, é só escanteio, só tô no escanteio, daqui a pouco eles voltam. Simplesmente não vemos mais esses jornalistas que antes estavam na Jovem Pan na própria Jovem Pan. Jovem Pan tem se reciclado para tentar ali agradar a esquerda, o que por si só já é um absurdo completo. É uma mídia se ajoelhando para agradar o Deus-ministro Alexandre de Moraes. Quem aqui está questionando o carequinha? Eu não. Tá? Ninguém aqui questiona o grande Deus-ministro Alexandre de Moraes. Só que mesmo assim, ainda a Jovem Pan precisa ser derrubada. O que, que acontece hoje? Toda vez que tem um grande escândalo, quando algum político é caçado quando algum jornalista, agora, humorista é caçado eles vão aonde dar entrevista? Na Jovem Pan. Não vemos uma única palhinha na Rede Globo, na UOL, na CNN nada. Esses caras apenas aparecem... Na Jovem Pan. Agora, e a Globo? Ela não é um braço político do PT? E todos esses sites de esquerda não são braços políticos do PT? Com jornalistas que são claramente de um viés político? Aqui o problema não é ter um viés político, ser braço de um partido político. Mas é ser um braço de um partido político de direita. Não é mesmo? As informações aqui são do site Hora Brasília. vamos Ler aqui rapidinho. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Deus do ministro, jamais iremos questionar, lançou duras críticas à emissora Jovem Pan, acusando-a de ser um braço de partido político. As declarações surgiram após associação da emissora a integrantes conservadores e a defesa do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, qual que é o problema deles serem conservadores? Qual que é o problema de uma emissora defender Jair Messias Bolsonaro? O Alexandre de Moraes é um crime, mesmo? E, se eles são capazes de qualquer coisa, são capazes de derrubar essa emissora também? Moraes, que também é presidente da corte, considerou o caso como um exemplo de uso político da imprensa. Ele destacou que a Jovem Pan, como uma mídia tradicional permitiu-se instrumentalizada e adotou um procedimento e modos operandi que contribuíram para compartilhar desinformação, ou seja, tá? A jovem pan que é um veículo de mídia feito por jornalistas ela desinforma. Então estamos questionando aqui o deus-ministro Alexandre de Moraes, mas significa o quê? Que a Globo informa? E todo mundo informa. Todo mundo que, por exemplo, é a favor da PL 2630, está informando. E qualquer pessoa que é contra, mesmo tendo opinião de jornalista, está desinformando. Isso daqui vai para todo mundo que achava que eles iriam perseguir só youtubers. Que eles iriam perseguir só nós, meros mortais. Que às vezes erramos. Somos seres humanos. Ah, eu tenho milhares de vídeos. Às vezes, pode chegar algum vídeo aqui com... Ah, sem o contexto correto e fazer a interpretação errada Assim somos todos nós, seres humanos Só que não A Globo nunca erra, o UOL nunca erra, a CNN nunca erra Mas qualquer um que tente falar a opinião deles E não agradar o Alexandre Moraes É desinformação e pronto Não tem motivo, não tem explicação nenhuma É desinformação e ponto Em suas palavras, o ministro afirmou O caso... É um exemplo de como a mídia tradicional, e a Jovem Pan é uma mídia tradicional, pode ser instrumentalizada e permitir ser instrumentalizada num procedimento e modus operandi participativo das mídias digitais para compartilhar desinformação. A Jovem Pan se deixou e quis ser utilizada como verdadeiro braço de partido político. Novamente, aqui o problema não é ela ser... Um braço de um partido político Mas ser um braço de um partido político De direita Essa é a cara de pau Desculpa, cara de pau não Eu não estou questionando Deus Ministro Alexandre de Moraes Jamais, jamais, tá? Mas, what? A jovem pan não tem direito Então no Brasil só podemos ter mídias de esquerda Só podemos ter mídias que agradam o STF Só podemos ter mídias que dizem Adeus e bênção né? Ao grande Deus Ministro Alexandre de Moraes E qualquer coisa além disso é desinformação só que, né? continuando, as críticas de Moraes ressaltam a importância de uma imprensa imparcial e livre de influências partidárias. O ministro argumenta que a Jovem Pan, ao se alinhar a um partido político e adotar uma postura enviesada, prejudica sua credibilidade e torna-se um instrumento de disse... disseminação de desinformação. Ah, Bem-vindos ao inquérito das fake news, mais uns que vão ser perseguidos. Essa acusação levanta questionamentos sobre a independência dos veículos de comunicação e a necessidade de um jornalismo ético e responsável. A imparcialidade e a veracidade das informações são fundamentais para o fortale fortalecimento da democracia e a formação de uma sociedade informada e engajada. Ah, não. Tá? A independência desses veículos de informação é justamente o que acontece agora. Se esses veículos de informação estão lá somente para agradar o Alexandre de Moraes, Deus Ministro, aí elas não são imparciais. Quando nós temos a mesma opinião em todas essas mídias podres de uma vez, qual que é a diferença entre termos várias diferentes? Vamos fundi-las todas em uma só e chamar Mídia do Deus Ministro Alexandre de Moraes com informações verídicas para a grande democracia. Isso aqui é surreal, cara. É surreal. É uma maior cara de pau que eu já vi. A Jovem Pan, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações do Deus Ministro Moraes. Cabe ressaltar que a emissora possui uma longa trajetória no cenário jornalístico brasileiro e desempenha um papel relevante na cobertura política do país. No entanto, as acusações levantadas pelo ministro levantam preocupações sobre a objetividade e a imparcialidade de suas práticas jornalísticas. O que, que ele levantou? Me digam uma única fake news que ele tem apontado, uma única coisa. Não assim, ó, vocês defenderam o Bolsonaro e isso daí é desinformação e vocês têm que ser perseguidos e presos, é isso? Qual que é o objetivo dele aqui? Espera-se que o debate sobre a relação entre a imprensa e a política continue em destaque, incentivando uma reflexão sobre o papel dos veículos de comunicação e a necessidade de um jornalismo comprometido com a busca da verdade e a pluralidade de vozes. É exatamente o oposto que vocês querem Pluralidade de vozes significa exatamente isso Que algumas pessoas vão concordar com você Já não basta ele ter toda a rede goblins de desinformação Toda a UOL, toda a CNN, não Aí a pluralidade de vozes é todas as vozes que concordam com Deus Ministro de Alexandre Se não, você é um cara que está anti-democracia Então podem ter certeza que o próximo alvo aí é a Jovem Pan e veremos a emissora sendo cada vez mais perseguida e não adiantou de nada demitir seus jornalistas, não é mesmo? E aqui, como sempre, jamais iremos questionar o Deus-Ministro Alexandre de Moraes, tá, meu Deus-Ministro? Perdoe a os a nossos hereges aqui, tá bom? Por último, se você deseja receber mil reais no Pix, participe da nossa décima primeira rifa, tá bom? Ainda dá tempo de você escolher seus números da sorte ali. Compre quatro rifas, leve cinco. E também é muito importante que vocês nos sigam no COS TV, onde seu like e assistir vídeos lá conta como um dinheirinho para vocês, tá bom? Ruma a 400 inscritos lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.